Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre sete ideias lucrativas para você começar na sua casa. Na semana passada a gente falou aqui no canal sobre ideias de negócios para você começar e tal. O pessoal, curtiu muito o vídeo, gostou? Eu resolvi falar um pouco mais sobre isso agora com uma pegada assim de ideias lucrativas para você começar na sua casa, onde você não precisa assim ter nada além. Do que você já tem hoje ou uma outra coisa a mais, mas assim, com pouquíssimo investimento e que essas ideias sejam bem lucrativas para você. Se você curte esse assunto de criação de negócios, de empreendedorismo, de trabalhar para si mesmo, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do meu treinamento, que é o online.com que é o treinamento onde eu ensino em mais de 250 aulas como é que você cria a partir do zero um negócio na internet, passo a passo, mesmo que você for um completo iniciante, forma negócio online.com. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá? Vou deixar também aqui embaixo do vídeo o, li o link para você pegar o meu livro digital gratuito, Guia Completo para Criar o seu próprio negócio online. São mais de 100 páginas de puro conteúdo. Vou deixar os dois links aqui embaixo do vídeo. Se você gosta desse assunto, é só clicar e fazer o download e conhecer também o treinamento, tá bom? Bom. Vou começar então com, vendo aí essas 7 ideias de negócios lucrativos que você pode começar na sua casa, eu vou começar falando de ideias de negócio as que eu, que eu participo hoje, que eu faço hoje né, que são pela internet, e depois eu vou falar também de ideias de uma forma geral, onde não utiliza a internet como meio de marketing, mas não a internet, não se baseia apenas em internet né, ideias offline né, tá bom? Além disso também nesse vídeo, em cada ideia eu vou falar algumas dicas para você ter sucesso em cada ideia, e no final também eu vou... Eu vou, vou dar mais algumas dicas para você ter sucesso no seu negócio a partir da sua casa, tá certo? Bom, vamos às ideias então, primeira ideia, produtos digitais, aqui basicamente é uma das ideias que eu, que eu hoje trabalho, e você pode participar basicamente de duas formas, uma das duas ou as duas juntos né, a primeira delas seria afiliado de produtos digitais, que é a forma mais simples hoje que você tem de começar um novo negócio, Um afiliado basicamente o que que é? Você se cadastra em uma plataforma de produtos digitais lá você escolhe o produto que você quer promover, produtos digitais se você é bem novo nesse mercado são cursos online, ebooks, treinamentos, e você divulga esses produtos para outras pessoas, quem comprar através da sua divulgação você ganha uma comissão bem alta, em torno de 50% do valor do produto, então se você vende um produto de, de 200 reais, você indica um produto de 200 reais, você ganha em média uns 100 reais em cada venda, legal? Isso é um afiliado de produtos digitais, eu vou falar como é que você pode começar nesse mercado. Uma segunda forma de você trabalhar com produtos digitais é sendo um produtor de produtos digitais, Ele é um pouquinho mais complicado porque é, a, é o mesmo segmento que o afiliado que eu acabei de falar, né? só que o produtor ele que cria esses produtos, por exemplo, você hoje é um especialista em Excel, um exemplo aqui, né? você sabe muito Excel, fazer planilha e tal, você pode criar um curso online de Excel, 25 aulas ali ensinando como é que mexe no Excel, e você grava essas aulas você cria uma página de vendas e você passa a vender esse produto pela internet, então você é um produtor de um produto digital, se você sabe uma fórmula de emagrecimento muito boa, você pode gravar a aula, escrever um e-book ensinando isso daí, você cria uma página de vendas e você passa a vender esse seu conhecimento, o produtor digital ele vende o seu conhecimento, então é, é, o segmento é a mesma coisa que o afiliado, ele vai divulgar, fazer vendas, só que o afiliado ele não precisa de ter nenhum produto, ele simplesmente vai se afiliar aos produtos já criados e o produtor ele tem que criar os produtos né, bom, para você começar sendo um produtor ou sendo um afiliado, basicamente você ser um afiliado o que você tem que fazer? Você tem que acessar as plataformas de produtos digitais, como por exemplo a Hotmart, a e e a Monetize. tem vídeos aqui no canal sobre cada uma delas, se cadastrar lá, lá você vai ver vários produtos que já estão lá prontos, que outros produtores já criaram, deixar lá para os afiliados se afiliarem, você vai escolher qual que você se identifica, Vai clicar e vai se afiliar. Isso é totalmente de graça, não precisa pagar nada, tá bom? Depois que você se afiliar, você vai ganhar um, um link, que é um, um endereço de, de web, assim, um endereço de internet, que é um tem um código pessoal seu, só você tem, e você vai divulgar aquele endereço ali, aquele link para outras pessoas. Você vai chegar para um amigo seu lista de Whatsapp, um blog, um vídeo no Youtube, vai dizer, olha, eu achei aqui esse curso sobre como passar em concurso, e eu sei que você quer muito passar em concurso público, eu acho que ele vai ser bem legal para você, dá uma olhada e ver se você gosta, e você manda aquele link pra pessoa, se a pessoa clicar e gostar daquele curso e comprar, você ganha uma comissão, se você está por fora desse mercado, esse mercado ele gera muito dinheiro, gera realmente milhões é, em faturamento todos os anos aí no nosso país que está recém começando, começa não, faz bastante tempo, mas... Tem muito mercado pela frente ainda, tá bom? Então, afiliado, é só isso que ele tem que fazer: se cadastrar no Hotmart, duas na, na Monetize, escolher os produtos e divulgar. A parte difícil, assim, a parte mais complicada desse processo, é realmente a divulgação. Tudo que vem antes é muito simples de fazer. Tá bom? Eu já vou falar um pouquinho sobre como divulgar. Para você ser um produtor, é basicamente a mesma coisa, só que você tem que criar o produto. Então você tem que ter um conhecimento específico, criar algum curso online, escrever um e-book, alguma coisa. Então, cadastrar nas plataformas as mesmas que eu falei antes, Hotmart, EduSol, Monetize e passar a divulgar para fazer vendas. Como produtor, você vai ter um benefício a mais, que é os afiliados que vão te ajudar a divulgar daí, tá bom? Aqui no canal também tem um vídeo sobre três formas de você criar um produto digital, se você quiser dar uma olhada é bem legal para você ter mais algumas ideias. Bom, eu considero que trabalhar com produtos digitais é uma das melhores formas hoje de começar a ganhar dinheiro de ter uma renda extra, ou ser como um negócio principal como é o meu caso né, meu negócio principal hoje é trabalhar com produtos digitais, eu faço as duas coisas, eu, eu crio produtos digitais, e eu também sou afiliado de produtos digitais, isso tem um faturamento altíssimo, hoje a gente tem aí mais de 20 mil alunos já entrando no mercado, porque eu ensino nesse né, tipo de assunto nos meus treinamentos, então eu tenho hoje mais de 20 mil alunos entrando no mercado, e isso para você ter uma ideia do quão grande é esse mercado, né? tem muita gente, tem muito potencial, tá bom? agora o que eu tenho para te falar sobre esse negócio de trabalhar com produtos digitais é que você realmente pode começar com baixíssimo investimento. Você pode investir aí em um treinamento, pode ser o meu treinamento, né, porque é o negócio lá no ponto com, mas pode ser algum outro, para você aprender realmente como é que faz o passo a passo. né, E vários treinamentos eles te ensinam como começar sem precisar investir legal utilizando formas assim de, de conseguir divulgar de forma gratuita então você começa a divulgar de forma gratuita faz suas primeiras vendas com o dinheiro que você ganhar das suas primeiras vendas você passa então a investir em anúncio a fazer uma coisa maior para ter cada vez mais faturamento tá certo então basicamente é sempre começar como afiliado ou como produtor digital para você começar a divulgar se você quiser já começar agora sem precisar comprar um curso e tal você pode divulgar no seu perfil do Facebook nos seus contatos de WhatsApp se você tiver um blog, se você tiver um canal no YouTube, uma conta no Instagram, se você. Seus contatos de e-mail, para amigos, familiares, não ser um chato, né? Mas indicar mesmo alguma coisa que possa ajudar eles de alguma forma. Então, com essas primeiras vendas, depois você né, pega o dinheiro e, e investe em anúncio e aumenta a sua divulgação e né, ganha cada vez mais dinheiro daí. Uma segunda ideia para você trabalhar online na sua casa, um negócio bem lucrativo e com baixo custo de investimento inicial, é ser um freelancer. Se você já tem conhecimento em alguma área, você pode oferecer os seus trabalhos online, e assim, tem muita coisa sabe, por exemplo, é, redator, tradutor, editor, design, programador, design de sites, design de foto, de arrumar fotos assim, tem muita coisa mesmo. Uma dica que eu te dou, se você tá meio perdido, você pode ir num site chamado, o orcana.com, se cadastrar lá é de graça também e olhar os tipos de trabalho que as pessoas oferecem lá ou o que as pessoas pedem lá. E aí você pode ter a ideia: opa, isso aqui eu posso fazer, opa, isso aqui eu posso fazer, opa, isso aqui eu posso fazer. Você pode se cadastrar lá e quando alguém postar um trabalho, você clica que você quer fazer aquele trabalho. Então você pode ganhar dinheiro dessa forma. Você presta trabalhos online para as pessoas daí. E aqui vem uma sacada: se você não está não ligado também nesse mercado, ele é um mercado muito grande e falta hoje profissionais. Pelo meu caso, né? Há um tempo atrás eu tinha um problema com editor de vídeo, eu não tinha um editor para aqui editar esses meus vídeos aqui do Youtube, nos meus treinamentos, então muitas vezes eu mesmo que tinha, tinha que editar, era um, era um problema assim, e demorou um tempo até eu arrumar um ótimo editor que eu tenho hoje aqui que faz os vídeos né, então falta profissionais no mercado, e às vezes a gente não consegue achar um profissional, então é um ótimo trabalho, tem bastante demanda, você não conseguir assim ganhar tanto dinheiro, porque né, vai caber do seu tempo de fazer caro um trabalho, mas é uma ótima forma de você começar a ganhar o seu primeiro dinheiro pela internet. Daí, Uma outra ideia que eu te dou, se você vai falar hoje assim, ah, mas não tenho nenhum conhecimento que eu posso que eu posso fazer hoje como freelancer. Então começa a aprender. Você pode vir para o YouTube, por exemplo, escolhe uma área que você que você goste, não que seja fácil aprender, né, mas você pode aprender. É design de de fotos, por exemplo, editor de fotos, de vídeo, é, criar artigos, escrever textos. Você pode vir para o YouTube no YouTube, por exemplo, e pesquisar conteúdos e aprender e aí oferecer esses trabalhos que você aprendeu lá num site chamado orcana.com, que é um site onde freelancers e pessoas que precisam de freelancers estão lá procurando e entregando serviços, tá certo? Então essa foi a segunda ideia, ser um freelancer. Uma terceira ideia é você ter uma agência. E aqui, eu sei que nossa, parece que é uma grande coisa uma agência, né? Mas não, você pode começar bem por baixo mesmo, bem com pouco investimento que tem tudo para funcionar. Voltando aqui a falar um pouco de produtos digitais, uma agência você pode ser uma agência de lançamento de produtos digitais, o que tá bem na moda hoje, a gente faz isso aqui também hoje, você encontra um profissional, você quer criar um produto digital para vender online, que é muito lucrativo né, então você, mas você não sabe tudo, você não tem conhecimento de tudo, então você encontra um profissional que tem um conhecimento específico, que pode se transformar sobre um, em um produto digital, e você fala com ele: olha, a gente, você grava as aulas, você faz todo o conteúdo e nós aqui da agência, que pode ser só você ou você e mais uma pessoa para ajudar, vamos fazer todo o marketing daquele produto. Vão criar a página, vamos criar o um site, criar a página de vendas, vão gravar o vídeo de vendas, vamos editar o vídeo, vão arrumar a área de membros. Tudo que aquele profissional não sabe fazer. Por exemplo, uma pessoa que sabe hoje fazer manutenção de computadores. Ele talvez não saiba criar um site e vender online, fazer marketing, investir em anúncios. Talvez não saiba fazer isso. Você pode chegar e falar para ele: olha, a gente pode criar um curso onde você grava as aulas de como fazer a manutenção de computadores e eu faço a parte da venda toda e a gente divide os lucros. Isso basicamente é o que, bem basicamente, claro, é como funciona uma agência de, de lançamento. E falando em agência, pode ser outros trabalhos também, como por exemplo hoje uma agência de SEO que faz SEO. O que é que é SEO, né? SEO é você pegar um site e arrumar ele, fazer coisas nele para que as pessoas encontrem quando buscarem no Google. Isso é uma coisa que todo mundo precisa, assim, né? Eu, por exemplo, preciso disso porque eu não tenho tempo. Eu sei fazer o SEO do meu site, eu sei como arrumar ele para ele aparecer nas buscas do Google, mas muitas vezes eu não tenho tempo de fazer isso então eu preciso contratar alguém para lá fazer isso para mim, e existem agências de SEO que fazem isso, então se você tem esse conhecimento, você pode prestar esse tipo de serviço, você pode aprender também né, você pode ir pro YouTube, comprar um curso e tal, e aprender, então agência é um tipo de negócio que exige assim pouquíssimo investimento, você pode começar literalmente do seu quarto, e começar a prestar serviços para outros profissionais, como a agência de lançamento, SEO, marketing digital de forma geral. você sabe fazer anúncio no Facebook ou no Google AdWords, você pode prestar também esse tipo de, de trabalho, de como fazer anúncios. Né? Outro tipo de trabalho, agora falando um pouquinho de, ser, de offline, é você fazer serviços. E aí? é um outro tipo de negócio que dá muito certo, agora né? falando do mercado offline, tá? já passei do online para o offline, um exemplo aqui bem claro disso, se você tem, tem um carro hoje por exemplo, e você mora num centro urbano, você pode oferecer serviços né, de elétrica, encanador, jardinagem, pintura, todo tipo de trabalho manual que as pessoas hoje em dia não tem tempo pelo, pela correria do, do, do dia a dia mesmo, né? no meu caso hoje aqui, se precisar pintar uma parede ou mudar aqui esses lixos de lugar, eu não tenho tempo de fazer isso hoje, né? muitas coisas eu nem, nem sei fazer. Então, eu preciso contratar alguém para fazer isso para mim. E uma pessoa que, que pode prestar esse tipo de serviço, esse tipo de mão de obra, é, é muito bem-vindo, assim, é muito requisitado, principalmente em centros urbanos. Né? Isso é, é muito legal. umas dicas que eu te dou, caso você queira seguir para esse caminho de prestar um serviço, é focar sempre na divulgação local, porque você vai prestar um serviço localmente. Né? Então, você pode fazer anúncios no Facebook apenas para sua cidade, que isso não dá muito certo. Você pode fazer panfletos, entregar no sinal, entregar no, em prédios deixar né, em restaurantes para as pessoas podem pegar lá você pode fazer esses imãs de geladeira também em cada trabalho que você for prestar você entrega para a pessoa a pessoa te chamar novamente uma outra coisa que eu recomendo também é sempre focar na qualidade do trabalho fazer um trabalho bem feito na agilidade no preço né, tentar manter um, pre, um preço baixo na sua apresentação também ter uma roupa adequada se você conseguir né, fazer uma camisa com logotipo e tal isso gera autoridade isso é bem importante então focar nesses pequenos detalhes para que a pessoa que te contratou uma vez, te recontrate novamente para outros trabalhos, é né? o que vai dar sucesso pro seu negócio. Uma próxima ideia também que eu vejo hoje que é muito lucrativa, que eu vejo muita gente começando e tendo resultados com isso, é tela entrega de comida, de alimentos né, então é, o que a gente pode falar aqui? De qualquer coisa mesmo, sabe, eu não sei se hoje em dia as pessoas estão mais preguiçosas né? por causa da segurança mesmo que a tele-entrega aumentou muito, ela cresceu demais, e pode ser de tudo mesmo, você vê no meu caso hoje aqui, na minha cidade né, próximo à minha casa, eu não tenho hoje alguém que entregue é, tele-entrega de um prato saudável, não tem isso aqui, aqui onde eu moro, sabe? Então tá aí um modelo de negócios que nossa, eu acredito que tá muito certo, uma tele-entrega de alimentação saudável, sabe? Bem legal, uma ótima ideia e assim pode ser para qualquer coisa e você pode começar com baixíssimo investimento você pode fazer estratégia de marketing né o investimento que você vai ter é marketing para divulgar por exemplo divulgar com panfleto em escola faculdade em, no sinal em prédios também pode fazer anúncios localizados como eu falei aqui no Facebook para só para sua cidade onde você atinge criar uma página no Facebook criar um site se você souber criar mais uma página no Facebook tá bom já colocar ali fotos legais fotos do ambiente onde você vai preparar os alimentos, fotos de quem vai preparar os alimentos, colocar o telefone em tudo quanto é lugar, vai ser esse custo que você vai ter, e você pode fazer isso na sua casa mesmo né, arrumar um lugar bacana, bem limpinho, bem ajeitado, dá pra começar assim, com o primeiro dinheiro que você ganhar, você vai reinvestindo e melhorando cada vez mais o, o seu negócio né, então tele-entrega eu acho assim que é um, é um tipo de negócio hoje quem, pra quem quer começar uma microempresa na sua casa, é um negócio assim muito bom mesmo, muito legal. Uma outra ideia docinhos para festas né, a gente hoje tem no mercado digital, tem muitos cursos e ebooks que ensinam a fazer isso, e realmente tem muita gente começando e dando muito certo, por quê? Não que seja fácil de fazer, não, eu não sei fazer, mas assim, é, é uma coisa que as pessoas podem aprender a fazer, então o primeiro ponto, se você não sabe você pode aprender, tem vídeo do Youtube, tem blog, tem cursos ebooks que você compra para você aprender, e é um tipo de negócio que você não precisa de um investimento inicial. Você vai comprar as coisas para fazer os seus negócios ali só quando alguém encomendar de você. Legal? Então você não precisa de um investimento inicial, ter um risco e você pode fazer literalmente da sua casa. É um tipo de negócio assim que você pode começar realmente do zero sem ter nenhum investimento. O que eu que você faça nesse caso e a gente já conversei com pessoas que passam por isso, que reclamam que não conseguem vender. A gente vai fazer uma análise e perguntar: ah, tá legal, você não consegue vender, bacana, mas aonde que você está divulgando? para você vender. E as pessoas perguntam o que? Divulgando? Como assim? As pessoas esquecem do principal, que é a divulgação do negócio. Então, esse exemplo aqui de docinhos para festas, você tem que gastar aí 50% do seu tempo na divulgação para que as pessoas saibam que você existe. E que segue o mesmo princípio que eu comentei antes, né? Uma divulgação local, se você vai entregar na sua região, pode ser uma página no Facebook, um perfil no Instagram. Você pode usar até um canal do YouTube para gravar vídeos e oferecer o seu serviço. Todas as mídias sociais são de graça, você pode usar todas elas. Quando você começar. Um outro exemplo: você pode, no seu perfil do Facebook, criar uma página. Você pode colocar lá foto e tal e, e falar que você está fazendo esse tipo de trabalho agora docinhos e salgadinhos para festas. Pedir para os seus amigos marcarem as pessoas para compartilhar essa postagem. E com os primeiros ganhos que você tiver, ao invés de você colocar o um dinheiro no bolso e gastar tudo, você pega esse dinheiro que você ganhou, os primeiros ganhos que você tiver, e você reinveste em uma divulgação, fazer alguns panfletos, divulgar no próprio Facebook mesmo, fazer um anúncio ali localizado da sua cidade, então crescer cada vez mais o seu, o seu negócio, eu acho que esse, eu falei, essa entrega também eu acho que é um ótimo negócio para quem quer começar em casa, docinhos pra festa também, eu acho um ótimo negócio sim, porque dá para começar realmente com um baixíssimo investimento, tem um potencial bem grande, de dar certo. Um outro, uma outra ideia, um pouquinho mais avançada já, é os conhecidos hoje como food truck, que é aqueles carros assim que de qualquer tipo de comida na rua, e hoje tem de tudo mesmo né, tem cachorro-quente, claro, pizza, tem panqueca, churrasquinho, nossa, em cada, cada região aí tem um tipo de, de comida né, e é muito legal, porque imagina, é a mesma coisa que você montar um restaurante sem precisar ter um ponto comercial, alugar um prédio, claro que exige, exige um pouquinho mais de investimento aqui, porque você vai ter que ter né, o carro para ir até o lugar, o equipamento para montar ali, mas sim, é um investimento bem baixo em relação a você montar um restaurante por exemplo, eu tenho pesquisado aqui antes de gravar o vídeo, e tem kits aí de food truck para você comprar, que você coloca no seu carro e tal. Desde 5 mil a ah, 5 mil reais até 10 mil reais. Como eu falei, eu sei que essa é uma ideia que exige um pouquinho mais de investimento, mas é uma ideia de negócio com baixo investimento em relação a outros negócios que a gente tem hoje aí. Então tem um potencial bem grande, você pode parar perto de faculdades, de escolas, de empresas grandes e tem assim um potencial de crescimento bem grande também né, esse tipo de alimentação é um tipo de negócio que quase sempre dá, dá muito certo, uma outra ideia é você trabalhar com artesanato, hoje ele vende muito, artesanato vende demais, hoje as pessoas gostam de coisas personalizadas, e aqui você pode trabalhar de duas formas, criar e vender, e ensinar também a sua arte, então para você vender, você pode usar as mesmas dicas que eu dei antes, né, usar as mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, colocar lá, pedir para as pessoas compartilharem e tal, o que você está fazendo. Você pode fazer anúncios também né, no Facebook, no Google, para divulgar seus trabalhos e fazer vendas. Pode ter uma página no Facebook, pode ter um site se você souber um pouquinho mais avançado. Você pode fazer anúncios, como eu disse, pode usar marketplaces para vender, como o Elo7, o LX. Mercado Livre são sites que já tem um grande tráfego de pessoas e que de graça você pode ir lá se cadastrar e colocar lá as fotos do que você vende para ser vendidos. Para ensinar para você ensinar outras pessoas a, a fazer seus trabalhos você pode gravar aulas e como um curso online que a gente falou lá na primeira ideia você pode ensinar pessoas a fazer aquele seu artesanato. Isso vende muito também, dá muito certo. Tem muita gente hoje que vive ensinando a fazer certos tipos de artesanato, é, artesanato com velcro, tiaras. Até um monte de coisa sabe? que as pessoas ensinam a fazer pararam hoje de fabricar as peças só para ensinar então dá muito certo só você abrir somente e pensar bom essas foram as sete ideias de negócio para você começar em casa eu espero que você tenha gostado e como dicas finais assim o que eu recomendo trabalhar em casa não é tão fácil a gente pensa que é muito fácil mas não é então algumas dicas que eu te dou para você ter sucesso começando um negócio trabalhando em casa, é que você tenha um espaço reservado para o seu trabalho, para que você possa se concentrar ali, pensar, fazer a sua contabilidade, ver quanto você gastou, quanto que você ganhou, pensar no que você vai fazer, como é que você vai divulgar. Então, ter um espaço realmente reservado para o seu trabalho, mesmo que pequeno, mas ter um espaço. Uma outra coisa é sempre trabalhar na melhoria continuada. Não é começar hoje pensando que nós tem que fazer muita coisa para começar e não é colocar a pontinha do pé na água, ver como é que é, e depois ir indo progressivamente, é o que eu chamo de melhoria continuada, é você começar da forma mais básica possível, começar a vir os primeiros resultados, você daí reinveste, e você cria mais, e você faz cada vez mais, melhoria continuada. Uma terceira dica é trabalhar sempre o marketing, que é a divulgação, tem que divulgar, as pessoas reclamam hoje, nossa mas não conseguem vender, mas até entrega não sei o que, não tem gente pedindo tá, mas onde é que você está divulgando, Porque as pessoas sabem que isso existe, você, as pessoas estão sabendo que você faz esse tipo de trabalho, então, no mínimo metade do tempo, do seu tempo, tem que ser focado em, em pensar em estratégias de divulgar aquilo que você faz, sabe, as pessoas erram muito, e grande parte dos negócios não dão certo por falta de divulgação. Uma quarta dica final aqui para finalizar é, reinvestir parte do que você ganhar. Não é você fazer suas primeiras vendas e colocar o dinheiro no bolso e sair gastando por aí. Não. Assim você não constrói o negócio. Assim você constrói dívidas. O que você tem que fazer é primeiro dinheiro que você for ganhando. Você claro, você precisa sobreviver, né? Lógico. Mas tenta tirar o mínimo possível para você e todo o resto você reinveste no seu negócio, em marketing, em comprar algum equipamento melhor. E, né, e depende que tipo de negócio que você vai fazer, daí você tem que ver que, que, qual que é o, o que você tem que reinvestir né, mas tira assim o mínimo possível para você, e o resto você reinveste o seu negócio para você crescer cada vez mais, então reinvestir é super importante. Bom, se você gosta dessas dicas aí de criação de negócios, de empreendedorismo, de trabalhar em casa, eu recomendo que você acesse online.com, que é o meu treinamento completo em vídeo, lá eu ensino passo a passo como criar um negócio online a partir do zero informa online.com Também vou deixar aqui embaixo do vídeo esse link da né, Forma Negócio Online para você acessar e conhecer se você quiser. E vou deixar também o link do meu e-book, que é o guia completo para você criar o seu próprio negócio online. São mais de 100 páginas de puro conteúdo. Não esquece aí, se você gostou, de clicar no botão gostei, de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo e também deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu sempre respondo, né? Alguma ideia, alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que a gente sempre responde os comentários, e se gostou mesmo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tenho certeza que se ajudou você, pode ajudar muita gente também, espero que fique tudo bem com você, fique com Deus, abração, tchau!